Então essa é a nossa 16ª Oficina Wikimedia e Educação, então a gente tá caminhando bastante já nesses nossos encontros, fico sempre feliz de ver que tem gente nova participando aqui, né, que tem pessoas que são de frequência recorrente também. Então, muito bacana isso que a gente está construindo aqui. E o que são as oficinas, né? São justamente um espaço de troca de experiências e de apoio a educadores interessados nas plataformas Wikimedia em sala de aula. Então, esse é um espaço para a gente tirar dúvidas, para compartilhar programas de educação que a gente está desenvolvendo, enfim, para a gente criar essas conexões, né? Então, a gente organiza as oficinas justamente para oferecer o apoio aos educadores dentro desse vasto universo Wikimedia, né, que é bastante peculiar. para a gente pensar em estimular esses formatos alternativos de ensino com as plataformas digitais, né. Existem muitas possibilidades dentro das plataformas Wikimedia, então aqui é o espaço ideal para a gente conversar a respeito disso, para a gente pensar como que a gente constrói programas de educação em cima dessas plataformas, justamente, né, e a gente quer formar uma rede de educadores, tá? Entendendo em conjunto quais são os desafios que vocês vão encontrando ao longo aí dessa jornada dentro das plataformas Wikimedia e como que a gente pode inventar soluções em conjunto também. E aí, para a gente se conhecer um pouquinho, eu vou pedir para vocês colocarem aqui no chat o seu nome, dizer de qual instituição você faz parte, por exemplo, e qual que é o seu interesse específico dentro da plataforma Wikimedia né? Então, se, por exemplo, você está é, começando agora um programa de educação e precisa de ajuda com isso, se você já encerrou um programa de educação e gostaria também de apresentar numa oficina aqui com a gente, tudo isso está valendo, tá? Então, eu vou deixar vocês falando aqui pelo chat, tá bom? Para a gente ir se conhecendo, a gente entender exatamente quem está aqui no nosso encontro de hoje. E, enquanto isso, eu vou seguindo aqui, então, dando alguns informes né, sobre o que é essa oficina. Né? Então, a nossa programação de hoje conta com duas apresentações. Então, logo depois que terminar aqui essas boas-vindas, né vai ser rapidinho, vou levar no máximo mais dez minutos, tá bom? E a gente vai para o que realmente interessa, que é a fala do Guilherme aqui lá da UERJ sobre o Wikidesign, métodos de pesquisa em história do design para a Wikipédia. E na sequência eu volto aqui para falar com vocês sobre os espaços para educadores na Wikicom Brasil 2022, que é a primeira conferência para a comunidade brasileira, tá? Então a gente está muito animado com esse evento que vai acontecer no final de julho, e aí eu vou falar especificamente como que os educadores podem se engajar com isso também, tá bom? Lembrando que a gente tem materiais de apoio, então, em que movimento o Movimento Brasil desenvolve esses materiais para ajudar os educadores que estão navegando também por essas plataformas, né? Então, o que a gente sempre gosta de destacar é a brochura Wikipédia de A a Z. Então, nesse material a gente tem tutoriais, né? Introdutórios de Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikidata. A gente explica também sobre as dinâmicas da comunidade, né? Que isso é tão importante quanto aprender e editar propriamente. E é um material que foi revisado recentemente, tá? Então, vocês podem encontrar esse material diretamente no Wikimedia Commons. E eu vou pedir para a Fabiana ir colocando aqui os links para vocês terem acesso mais fácil, tá bom? E eu vou compartilhar também o link dessa apresentação com vocês já já. Outro material muito legal que a gente tem são os vídeos tutoriais. Então, são vídeos de até dois minutos né, de duração. Eles vão direto ao ponto e são um recurso bacana para quando você está ensinando né, os seus alunos a editarem os projetos Wikimedia. Então, a gente deixa esse passo a passo bem direitinho. Né? Então, por exemplo, como inserir uma referência no verbete da Wikipédia. Como carregar uma imagem do Wikimedia Commons. Como inserir pré-definições. Né? Então, essas coisas que vocês... É, precisam, né, estão disponíveis tanto no Wikimedia Commons, quanto no nosso canal do YouTube, e eu adoraria se vocês também dessem mais sugestões para a gente de vídeos que vocês acham que seriam de grande valia para a prática de vocês, tá bom? Que aí a gente se organiza aqui e a gente faz acontecer esses vídeos para apoiar as atividades de vocês, tá? Lembrando que a gente tem uma rede de apoio em torno das oficinas Wikimedia Educação, tá bom? Então aqui nesse link vocês vão encontrar o nosso portal das oficinas e lá a gente tem os conteúdos dos encontros anteriores, ou seja, as apresentações, os vídeos, tudo que vocês precisarem, tá bom? E a gente tem lá também uma lista de participantes, então você pode assinar com o seu nome de usuário nessa lista e a partir disso você começa a receber algumas mensagens na sua página de discussão sobre algumas coisas relevantes, né, a gente não, não coloca muito spam, né, digamos assim, a gente dá informações bem precisas sobre as oficinas de educação, por exemplo, ou enfim, e coisas correlatas, tá bom? Então essa daqui é a carinha da nossa oficina, tá bom? Vou deixar vocês navegarem lá com calma, a Fabiana já deve estar colocando aqui o link para vocês. E lembrando também que a gente tem um canal no Slack, né? Então, o Slack é a nossa plataforma oficial de comunicação do que Movimento Brasil. A gente tem um grupo de discussão sobre educação e Wikimedia, e todos vocês são bem-vindos a participar. Então, é um canal para contato direto, né? Para troca de mensagem, então vocês podem criar um tópico de discussão ali dentro, outros educadores, ou até mesmo a gente da Wikimedia pode chegar lá para ajudar vocês. Então, a ideia é que vocês usem mesmo esse espaço para tirar dúvidas, trocar experiências, enfim... E aí, para participar dessa plataforma também, é só escrever um e-mail para a gente, o wmnobrasil, arroba wmnobrasil .org, que aí a gente coloca vocês lá dentro, tá? Eu vou pedir para a Fabiana deixar aqui também esse contato de e-mail, e aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente com a gente, tá bom? E aí, reforçando que esse espaço das oficinas é de vocês, né? Então, vocês que dão a letra aqui para a gente, então, se vocês querem discutir algum tópico em específico também, fiquem à vontade, tá bom? Então, é, se encorajados a compartilhar mesmo todas as suas experiências com a educação e as plataformas Wikimedia. Lembrando também, por último aqui, né, e a gente já passa aqui para o Guilherme, que a gente oferece certificado de participação. Então, se alguém que estiver aqui com a gente hoje precisar de um certificado de participação, manda uma mensagem para a gente no eventos.wmnobrasil.org que a gente envia para vocês, tá bom? E é isso, então, aqui da minha parte das boas-vindas, tá bom? Já vou passar direto aqui para o Guilherme, estou bastante curioso para ver a apresentação sobre o Wicked Design e agradecer aqui de novo a participação de todo mundo. Então, Guilherme, vou deixar aqui para você, tá bom? Manda ver e depois, na volta, a gente faz uma discussão. Maravilha. Obrigado, América. Obrigado pelo convite, mais uma vez, essas oficinas, eu tenho participado delas há, acho que mais de um ano por aí e são muito ricas sempre para mim, aprendo muito essas trocas né, de experiências educacionais que a gente está vendo aqui através das ferramentas WIC que estão sendo muito importantes, até para ter um a gente conseguir que isso é, atravesse a universidade de uma forma mais até institucional nesse sentido, né, em termos de confinabilidade, forma de lidar, metodologias, etc. Então, é, celebro muito essa iniciativa e, obviamente, a iniciativa do Wikicon, né, no final de julho, que você vai falar depois. Estou muito é, é, feliz de poder participar também, de estar lá presente. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje é, uma experiência que eu venho fazendo. Eu sou, primeiro, me apresentar rapidamente. Eu sou Guilherme Otimay, eu sou professor da Escola Superior de Desenho Industrial, aqui no Rio de Janeiro, da, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sou professor também de História do Design. E essa é uma disciplina é, muito importante no sentido de entender as raízes do design, por onde o design atravessa é, as nossas vidas, cultura, material, e de que maneira a gente pode é, pensar o design para além dos cânonings, pensar o design para além de uma história oficial, pensar o design a partir de uma de outras perspectivas. então a, a chegada, o desenvolvimento do projeto e design foi muito propício nesse sentido, porque ele abre um campo de produção de conteúdos, de ativos e verbetes, né? não sei qual, como vocês chamam oficialmente, assim, mas eu tenho chamado de ativos, que abre esse campo para pensar a história do design a partir de muitas múltiplas perspectivas através dos participantes, dos interesses de diferentes participantes. Eu vou compartilhar com vocês aqui eu acho que o meu navegador todo, para eu poder ir... Eu tenho umas abas que eu queria mostrar. É, então, vou botar aqui. Uma janela, funciona. Aqui, desculpa, a janela é infinita, mas já vou mudar aqui, tá, gente? É aqui. Estão vendo direitinho aí, né? Aqui eu, aqui eu não consigo ver vocês. Isso, está direitinho sim, Guilherme. Tá, maravilha, obrigado. Então, o projeto se chama Wiki Design, Métodos de Pesquisa em História do Design para a Wikipédia. Basicamente, é, ele consiste na utilização de metodologias colaborativas através da promoção de uma série de oficinas envolvendo alunos e público em geral. E aí eu já vou falar um pouco sobre isso também, porque é um desdobramento em um projeto de extensão. É, para realização de pesquisas com a finalidade de produção de artigos enciclopédicos sobre a história do design e cultura material. Ou seja, melhorar os conteúdos é, sobre design, sobre a história do design, na Wikipédia lusófona. É basicamente esse o objetivo. E a partir daí, né, a partir dessa intenção de melhoria dos conteúdos, buscar o fomento e desenvolvimento criativo decorrente do envolvimento com plataformas colaborativas como a Wikipédia, como outros né, da Wikimedia, é, como um meio de difusão científica, é, através de um domínio dos métodos de pesquisa, publicação de artigos na enciclopédia, e para pensar também em conteúdos é, é, abertos e livres né, e, e gratuitos. Então, é, é basicamente trazer para a sala de aula, para a aula de graduação em História do Design, e são turmas de mais ou menos em torno de 30 pessoas por período é, trazer as práticas é, é, das ferramentas wiki como uma possibilidade de desenvolver pesquisas colaborativas ou seja é, quebrar um pouco esse esse é, esse paradigma de né, você dá um trabalho final para uma disciplina é, um trabalho de pesquisa final os alunos fazem com conta própria publicam, quer dizer, entregam esse trabalho no PDF para o pro professor e esse trabalho acaba não sendo aproveitado, não sendo utilizado é, de nenhuma outra forma é, para além de obviamente atribuir uma nota e, e uma crítica em relação à pesquisa. Então, a ideia de trazer isso, de fazer as ferramentas wikis para substituir o meio em que esse trabalho se desenvolve, está é, sendo muito rica nesse um ano que eu já venho. É, aplicando o projeto, no sentido dos alunos perceberem, sentirem, é, se sentirem até importantes de estarem é, compartilhando os conteúdos das próprias pesquisas na Wikipédia, é, a partir de, obviamente, uma série de, de questionamentos iniciais e questões iniciais muito duvidosas de dizer, bom, mas os conteúdos da Wikipédia, é, alguns deles são um pouco duvidosos, etc. Tem uma série de questões que eu vou mostrar depois de algumas falas dos alunos que eu acho que elas nos dão alguns indícios interessantes assim para pensar, mas, ao final, o resultado é sempre é, uma satisfação muito grande dos alunos de estarem participando num projeto como esse e de, das pesquisas que eles desenvolveram no nível de graduação já estarem na rua, já estarem sendo utilizadas por outros pesquisadores, outros alunos, como, é, como conteúdos relevantes, né, como início de pesquisas, né, como é, relação de bibliografias e etc. Então, nesse sentido, junto, essas duas esses dois aspectos que são muito importantes, né? essa ideia de metodologia colaborativa, de, um, de escapar um pouco da ideia também de autoria, uma vez que um, um artigo da Wikipédia quando desenvolvido, quando escrito e publicado, é, ele já não está mais necessariamente atribuído a um usuário específico, né? ele, já, ele já ganha esse status de, de conteúdo aberto. Então, para os alunos, esse é um aspecto muito importante que quebra uma série de rompe com uma série de de pré-noções do que seria a pesquisa científica. Além disso, obviamente, também, como a gente vai ver, é, a revisão por pares, a ideia de você poder colaborar no trabalho dos outros, é uma das manifestações do aluno como sendo mais, rique, mais ricas nesse sentido de, de troca né, com relação aos conteúdos. Então, basicamente, os objetivos do Wikidesign é promover métodos e práticas de pesquisa colaborativa, a produção textual e a utilização de referencial teórico e prático entre alunos da ESG e a sociedade em geral. Esse é um, é um projeto que começou dentro da sala de aula eh, no período passado, no ano passado. Eh, continua dentro da sala de aula nesse período, mas eh, a partir desse momento a gente já está começando a desenvolver, junto a Natália Pontes, que está aqui com a gente, e a bolsista do projeto eh, de extensão, a gente está começando a desenvolver oficinas, desenvolver oficinas abertas que vão acontecer presencialmente, né? finalmente a gente agora vai poder fazer as coisas presencialmente, no laboratório de informática da ESD, da escola. Então, a ideia é a gente fazer oficinas, oferecer oficinas é, é, para os alunos, obviamente, e para o público em geral interessado. Não só na Wikipédia, não só nas ferramentas Wiki, mas na é, produção e proliferação de conteúdos relevantes é, é, e aqui, atravessados por questões de gênero, questões LGBT mais, questões raciais, isso tudo está sempre muito no foco e no centro da, do estímulo a essa pesquisa a partir um pouco dessas perspectivas que a gente entende é, carecem muito ainda de, de, de, de enriquecimento né, em plataformas também, como a Wikipédia. Então, a ideia é melhorar a qualidade e o volume de conteúdos sobre o design e a história do design, na Esclopédia Lusófona, que hoje ainda é bastante incipiente, é, disponíveis né, na Esclopédia em português, é, e que são, a gente sabe, utilizados pelos nossos alunos como fonte de pesquisa. E para que a gente possa aqui girar uma chave, que é justamente, eu acho, um, um ponto muito interessante é, quando a gente está falando de levar ferramentas wiki para a academia, né, esse lugar, é, por vezes, muito tão sisudo né, em termos de, de demandas e exigências e, e de... de protocolos, etc., ah, e onde vários professores, vários alunos contam que vários professores é, já começam dizendo não me venham com referências da Wikipédia, por exemplo, nos trabalhos de pesquisa. Então, já tem essa reação. E aí tem um despertado dos alunos para entender que, na verdade, tem pessoas e uma, milhares de pessoas por trás, fazendo um esforço de melhoria desses conteúdos, né, e de melhoria das referências e das da abrangência com que esses conteúdos conseguem atingir. Isso é uma virada-chave para os alunos muito interessante, porque eles deixam de entender é, é, a Wikipédia como algo é, quase, de alguma forma, marginal, que não pode utilizar, mas eles começam a se entender como agentes é, de, de, de produção, né, de melhoria desse conteúdo, entendendo que ela só vai, é, a, a melhora da credibilidade do Wikipedia só vai acontecer, obviamente, quando mais pessoas estiverem contribuindo e desenvolvendo conteúdos e aí, nesse sentido, a história do design e o design e cultura material é, são o foco desse projeto. Então, ampliar o acesso e comunicação de pesquisas acadêmicas, como eu falei, produzidas na escola, utilizando a Wikipédia né, como esse meio de divulgação científica, e capacitar um público interessado no uso de ferramentas Wiki e metodologias de pesquisa, resultando na formação de novos editores, Wikipedistas, e um maior interesse em pesquisa científica, isso eu também tenho notado muito, no sentido de que as exigências é, de publicação da Wikipédia, a série de exigências com relação a referencial bibliográfico ao longo do texto, do, de todo o corpo do texto, é uma série de aspectos que são demandados como critérios de qualidade da Wikipédia, faz despertar nos alunos uma necessidade ainda maior de rigor na própria pesquisa. Isso eu venho notando, é, é, nesse processo, com esses experimentos que a gente já foi fazendo nesses dois períodos, é, mais ou menos. Então, como etapa né, de desenvolvimento dessa pesquisa em sala de aula, eu vou descrever rapidamente as etapas de como a gente procede ao longo de um período, que é um período, sei lá, de quatro meses, mais ou menos, é, mas que já vem mudando. O período passado já não é o mesmo que o, o período anterior e não, vai ser, não será o mesmo que esse período. Ou seja, é, esse projeto demanda sempre uma revisão dos procedimentos, de entendimento do que não funciona, e muita coisa a gente sabe que não funciona, é, e a gente vai entendendo com, é, com a tentativa em aula, e isso é muito rico também para mim e para a Natália, também, que também está entrando agora. Mas, basicamente, a ideia é que passa por uma série de etapas ao longo do período inteiro, ou seja, os alunos eles se engajam na pesquisa é, para esses artigos desde o início do período, que é algo que não acontece em geral, quando você está falando de uma entrega de um trabalho final para ganhar a nota, por exemplo, onde os alunos correm para fazer, é, frequentemente fazer isso na última semana de aula, por exemplo. Então, a ideia é que aqui o processo importe tanto ou mais é, que o resultado final, de alguma maneira, porque eles vão ter que se engajar desde o início, primeiro, para aprender as ferramentas wiki, a gente sabe que, em termos de usabilidade, ainda tem algumas algumas dificuldades e tal para desmistificar o uso das ferramentas e eles entenderem que podem fazer uso delas é, de forma livre e aberta. E, de alguma forma, esse processo todo ele é aberto e colaborativo. Ou seja, desde o início, tudo que os alunos estão pesquisando, as páginas de teste que eles criam é, na, na Wikipédia, etc., isso tudo é colocado em planilhas é, planilha de colaboradores, onde a gente compartilha com todos, todas e todos tudo que está sendo feito pelos colegas. Ou seja, a ideia é que eu possa acessar, e outros colegas possam acessar, de que maneira os outros estão lidando com algumas questões, como que criaram páginas de rascunho, como que fizeram para publicar o verbete depois na, na enciclopédia. O tema da, da pesquisa já é definido, já logo no início do processo, justamente porque para gente, primeiro, já ir atendendo as regras né de uma urquipédia de, de um imeditismo, de um artigo, de entender que formato esse artigo tem que ter, que difere um pouco de uma pesquisa científica mais crítica, no sentido com conceito um certo viés, daí né, a gente tem que buscar essa neutralidade mínima. Então, tem as, todas as etapas que vão acontecendo ao longo do período. Ou seja, começa pela definição de grupos, de duas a três pessoas no máximo, a gente não passa disso, definição do tema, e quanto esse tema é inédito ou não, e né? isso é muito importante, ou o quanto alunos decidem é, pesquisar alguns artigos, ou enriquecer alguns artigos que estão apenas no início, isso também é uma possibilidade, né? É, que já existem lá. E eles passam pela etapa de criação dos usuários, das páginas de teste, é, Eles são disponibilizados todos esses materiais muito ricos que vocês disponibilizam dos tutoriais, dos vídeos, dos próprios tutoriais, desculpa, os próprios tutoriais na, nas páginas da Wikipedia e isso ajuda bastante eles e aí a gente vai fazendo toda essa tabulação de dados de acesso de cada grupo é, é, justamente para manter essa transparência e já começar a partir já desenvolver o processo a partir de uma ideia de de pesquisa aberta de pesquisa que não necessariamente pertence ou tem aquela autoria muito especificada mas que ela pode ser é, é, compartilhada já desde o início Acho que vai um pouco por aí. É uma tentativa ainda, como eu falei, né? não necessariamente a gente já é tem sucedido nisso, mas passa por esse processo. E aí vem, obviamente, pesquisa, documentação do trabalho, como ele está sendo feito. Os tutoriais é, e o uso de tutoriais de ferramentas Wiki, a gente vai ensinando ao longo dos encontros, vai exercitando, vai praticando, vai abrindo, fechando, vendo, mostrando... Eu já, posso, já tenho uma série de cases de artigos que deram errado é, ou que foram deletados, ou que caíram, ou que foram é, é, amalgamados com outros artigos, porque alguns pedistas consideraram interessante. Então, ao longo do curso, a gente já vai dando testemunhos daquilo que deu ruim, do erro. E o erro, nesse sentido, é uma das principais ferramentas para que a gente possa buscar um lugar de melhoria e de, de fazer e de corrigir o processo. E aí, obviamente, passa também por um processo de revisão por pares, e para isso eu uso o Google Forms, e aí os alunos eles trocam, né a gente determina que alguns vão avaliar os grupos dos outros e tal, e aí eles passam por essa avaliação por pares, que é basicamente é, as perguntas que a Wikipédia faz. O verbete, o verbete aborda os as principais aspectos do tema? Se mantém focado no tópico do verbete? e assim por diante. Não vou repetir aqui, porque vocês já conhecem esses critérios iniciais de determinação da relevância do verbete. E isso, para eles, é, a gente vai ver nas, nos testemunhos, foi muito importante e muito relevante é, essa experiência de poder acessar o trabalho do outro antes dele estar publicado, antes dele estar já finalizado. E aí, obviamente, vem a etapa de publicação das páginas da Wikipédia. A gente tem erros como pessoas ao invés de passar por uma página de teste né, no próprio usuário já publicam o VB diretamente no início do processo isso já aconteceu e aí essa publicação cai porque ela não, ainda não está adotada de todas o, o acabolço né, de, de, de informações que é necessário para que um artigo permaneça na Wikipedia né? então passa por uma série desses desses processos que é, estão sendo revistos o tempo inteiro então nesse período a gente já junto a Natália a gente já vai rever um pouco o formato de fazer isso. Será que a gente quer que os alunos façam uma pesquisa é, é, a priori, é, a partir de um outro formato, uma pesquisa mais tradicional, e aí convertam isso num artigo para a Wikipédia? É, ou seja, são é uma série de questões que estão atravessando as decisões do projeto é, ao longo do processo. E, como resultado, a gente já tem mais ou menos 30 artigos sobre escola história de design, as artes e cultura material publicados na Wikipédia pelos alunos do projeto, isso a partir de mais ou menos dois períodos, dois é, assim, um períodos de um ano. Eu sei que talvez em termos quantitativos não não seja muito, mas é importante lembrar que esse processo dura quatro meses, então são pesquisas é, muito cuidadosas nesse sentido, é, a maioria delas tem autos que não é tanto, e aí a gente vai entendendo as diferenças no engajamento também dos alunos, né, que já foram em torno de 50 pesquisadores envolvidos, pesquisadores de graduação. E a gente vai entendendo as diferenças, as diferentes é, vontades de aprofundamento em relação ao projeto. E aí você tem artigos fantásticos, longos e muito bem pesquisados, muito bem embasados e aí você tem outros artigos que são um pouco mais um pouco menos providos, né, de detalhamento você tem mostrando, é, é, criando ilustrações e desenhos é, e de autoria própria para poder substituir a ausência de imagens na Wikipédia, no Wikimedia Commons é, às vezes você não pode usar você não tem como usar ou não encontra nenhuma imagem é, livre e aberta né e, e isso é uma questão vocês imaginam que um curso de design que se espera né que se parte desse lugar de uma visualidade é, de uma representação gráfica-visual. Isso é muito relevante e, e é engraçado, porque, no, no, ao longo do processo, muitos alunos vão entendendo que, é, às vezes, a descrição da imagem está ali, é, o próprio texto já de alguma forma ilustra, já vão desmistificando essa ideia de que precisa ser um trabalho final repleto de imagens para entender o quanto eles têm que se adaptar e criar esses outros subterfúdios, essas outras formas de... De saídas, né? como essa pequena ilustração que tem aqui embaixo, que ilustra um dos inventos da Teresinha, que é a mesma inventora daquele é, aqueles corredor de arroz que todos nós conhecemos, aquele escorredor de plástico, que é muito conhecido no Brasil e que foi desenhado por não uma designer, mas por uma dentista. Ela era é, dentista. Então, só para dar uns exemplos de alguns dos trabalhos que foram feitos, alguns trabalhos. Quer dizer, os trabalhos que caíram não tem como eu mostrar para vocês, porque eles já não existem mais. É, mas alguns trabalhos, por exemplo, como esse, Campanha Gráfica e Editorial da Revolução de 1932. É um extenso trabalho de análise das imagens da produção gráfica desse período da Revolução de 1932. É, bastante rico em referências, é, questão de também associação ao design nas categorias, etc. e Só para a gente entender o quanto... É, a avaliação de wikipedistas pode levar e pode não talvez e aí é um trabalho que nós na, nas aulas a gente a gente busca fazer em coletivo porque por exemplo esse artigo aqui está é, é, recomendado para que ele seja fundido com a página da Revolução Constitucionalista de 1932 e aí a gente em, em conjunto quando a gente recebe essas mensagens e esse feedback dos wikipedistas a gente se junta para justificar para entender o quanto isso, esse esse tema é importante para a história do design. Então, a perspectiva gráfica, ela por si só, ocupa é, de bastante de maneira bastante relevante um artigo. E isso faz com que os alunos se engajem também nesse sentido de começar essa pequena batalha para manter, para sust, para sust, é, para manter esse artigo é, no ar e que ele não seja derrubado. Então, é bastante divertido ao mesmo tempo o processo. É frustrante em alguns momentos, é, mas é muito divertido no sentido de que eles eles vão entendendo que a pesquisa deles já está viva, está ali acontecendo, tem outras pessoas olhando, tem outros critérios de avaliação que talvez eles não tenham atendido, que eles tenham que rever. É, a mesma coisa aconteceu com esse do universo da, do uniforme da juventude também recomendado para ser fundido com, com, com o artigo de juventude Hitlerista. É, Além, obviamente, de artigos, outros artigos, por exemplo, como esse de Lina Bobad, que foi muito bem aceito. É um artigo muito interessante sobre o design de, de, de móveis de Lina Bobadi, essa importante arquiteta, é, que também foi né, uma das diretores do MASC, etc. Então, só para ilustrar para vocês um pouco esse resultado é, é, desses. Ó, aqui eu mostro é uma das imagens que ilustra o artigo da Terezinha Beatriz Alves de Andrade Zorovitch, que é justamente essa é, inventora que desenhou esse esse escorredor de arroz e, ao mesmo tempo, outros outros projetos dela foram aportados ao artigo, mas não tinham tinha imagens, os alunos não contavam com imagens, então foram sendo geradas ilustrações e subidas lá como própria autoria. Esse campo também tá Desculpa, a gente, eu de e aí nesse sentido a gente vai aprofundando, vai melhorando, vai corrigindo algumas coisas, vai re republicando alguns artigos que foram derrubados. Então é um processo que demanda o período inteiro. Ou, ou seja, eu desde o início deixo muito claro que metodologicamente não dá para a gente trabalhar é, somente no final do período. A gente tem que ir trabalhando pouco a pouco é, a partir dessas ferramentas. Ainda tem um pouco de dificuldade de engajar os alunos, apesar das manifestações com relação a, ao uso das ferramentas, o é, Wikipedia é, e o Wikimedia, é, ainda tem um pouco de dificuldade de entender o quanto eles vão além e o quanto eles continuam sendo editores para além é, dessa disciplina, de cumprir com essa disciplina. Essa é algo que eu gostaria até de levantar é, alguma informação a respeito, que poderia ser interessante para entender como é que é o desdobramento disso. E aí eu trago aqui alguns, alguns depoimentos, não vou ler eles completos, porque são textos longos, obviamente, partes de... Isso só para contar que os alunos também fazem um relatório final, uma das avaliações é a confecção de um relatório final individual sobre as impressões do processo de ter participado, do Design sobre a própria investigação, sobre a pesquisa, sobre o uso das ferramentas do Wikidesign. E eles vão contar que alguns problemas no final da, do processo surgiu a dificuldade de entender todas as regras da Wikipédia, a doação da linguagem, as diferenças que eram permitidas ou que eram terminantemente banidas. Em algum momento tivemos um problema com a referência de um dos produtos, o que nos passou a pensar em outro local, era nosso desejo de fazer uso de mais imagens, né designers, mas, em razão das exigências de direitos autorais, não foi possível fazer. E, apesar das diversidades, dizem, diz uma aluna, né, concluímos que o projeto é particularmente me sentir realizado com ele. Sobre a Wikipedia, não sabia nada, sobre porque nunca tive interesse de publicar algo, porque nunca teve interesse de publicar, então nunca pesquisou sobre as ferramentas. né? Mas acho que foi muito interessante descobrir essas exigências da Wikipedia, as ferramentas. A partir dessa lenda urbana né, sobre não ser um site de pesquisa confiável, essa percepção dos os alunos existe ainda, mas a gente faz construindo ao longo do período. É, é engraçado que eles já de primeira, no primeiro momento já colocam essa questão, o que eu acho muito interessante. E pouco a pouco a gente vai desmistificando isso, até porque eles mesmos, né, os alunos, são usuários da Wikipedia. A primeira pergunta que eu faço ao iniciar o projeto é alguém Aqui em aula nunca utilizou o Wikipedia para iniciar uma pesquisa. Obviamente a resposta é não tem resposta ninguém responde, né? Porque todos já passaram por isso, já passaram pelo Wikipedia. Ah, e aí como conclusão eu aprendi que o Wikipedia, é um site sério e confiável para se pesquisar, por exemplo. É, aí outro um pouco mais crítico fala que muitas vezes apresenta que Conteúdos questionáveis, até mesmo para seus próprios padrões, e a casos históricos de guerra de edição em torno de coisas extremamente irrelevantes. É curioso falar sobre isso. Há né? também certas inconsistências que eu só fui experimentar na condição de editor, como a proposta de conhecimento livre coexistindo com a aceitação de conteúdos pagos como referência. Entendo que livros e filmes e produções intelectuais em geral são conteúdo pago. É um questionamento. É, dos alunos, eu acho que é o talvez a gente possa até trazer como questão para a nossa conversa. Mas duvido, ele diz, duvido que a que pede seria a mesma coisa sem o contexto atual da pirataria na internet. O perfil típico de editor na comunidade usófona também é, introduz um viés um viés sistêmico óbvio, diz Porém dito tudo isso, eu ainda acho a iniciativa de enriquecer a plataforma extremamente válida por si mesma e ao mesmo tempo um esforço que teve muito a me ensinar em termos de perspectivas históricas. Aí, outros falam aqui de, de, de, de, de questões com relação às páginas de teste, no ambiente errado, terem publicado, foi derrubada a página. É, e fala no final: superamos as adversidades, conseguimos algumas imagens autorizadas para ilustrar nossa pesquisa, etc. etc. Ah, outro que fala que no Wikipedia até artigos como orientação do papel higiênico, tem dezenas de referências e um dos desafios da escrita foi separar as referências brincando com cada parte do artigo isso para mim eu comento aqui isso para mim é um dos talvez um dos pontos mais é, mais relevantes nesse sentido em termos de necessidade de engajamento de critério na pesquisa é, o aluno deixa de fazer um trabalho é, extremamente longo de final de disciplina extremamente longo onde as referências estão listadas lá embaixo é, ao, ao final do texto, sem a gente saber exatamente de onde que elas vêm, onde que elas estão localizadas no texto, etc. Para essa necessidade da Wikipedia, né, de você estar sempre referenciando isso em cada trecho do texto, cada parágrafo, isso para a pesquisa e a iniciação científica é muito relevante, nesse sentido, porque faz com que os alunos sejam mais, é, mais criteriosos na decisão do que vai entrar e do que não vai entrar, a partir daquilo que eles encontram. E faz com que os artigos fiquem mais enxutos e mais objetivos nesse sentido. Então, tem também um desdobramento aí com relação à qualidade e à maneira como esse esse trabalho final se entrega. né E aí, para não me alongar muito mais ainda, é, só queria comentar sobre alguns desdobramentos que vão acontecer é, agora com, com a Natália, bolsista, com a Natália Pontes fazendo parte do projeto, está sendo super interessante que a gente vai poder começar a colaborar em uma série de outras ações, mas a ideia é que a gente desenvolva oficinas de design, ou seja, tudo isso que a gente olhou aqui, esse processo que a gente olhou aqui ao longo desses quatro meses, ele seria condensado em quatro a cinco encontros é, de oficinas de Wikidesign no laboratório de informática da escola, como um programa aberto ao público, ou seja, por ser um projeto de extensão, um projeto de extensão pressupõe que você devolva. É, para a comunidade, que você devolva em geral e ofereça formas de acesso à universidade ou às ferramentas que a universidade está utilizando, de uma forma que é quase que como uma contrapartida. E aí, obviamente, isso abre possibilidades para a promoção de né baseados em temas como mulheres no design, questões raciais, LGBTI, a mais, e etc. Ou seja que são temas que me interessam muito, estão sempre muito presentes nas minhas aulas, que eu acho que podem entrar também um pouco nessa, nessa nesse despertar de interesse. né? O que que me interessaria em escrever, de forma, através de oficinas, escrever sobre história do design? eu Acho que, nesse sentido, fica muito claro que a gente precisa criar um eixo temático, um eixo é, é, é, social-político que justifique a reunião de pessoas dispostas a gerar esses conteúdos, a, a, a gastar um tempo é, fazendo investigação. Então, acho que é, a gente está bastante otimista com relação a isso, e isso já deve acontecer agora, por setembro, a primeira série de oficinas. E, obviamente, para um futuro mais próximo, assim criar um portal de design da Wikipédia, como assim como arquitetura e urbanismo tem, por exemplo, né? como a gente sabe, mas gostaria muito de, a gente chegasse a um volume tão interessante, tão rico de conteúdos sobre história do design, é, que a gente pudesse ter isso num portal e ao mesmo tempo fomentar que outros pesquisadores, outros professores de história do design também façam uso dessas ferramentas da mesma maneira como a gente está tentando fazer. Então, é, eu acho que é isso. Queria compartilhar mais, mais, mais ou menos essas experiências, contar um pouco dessas das dores, das delícias de trabalhar com as ferramentas né, e da complexidade das diferentes perspectivas que os alunos têm, não só das ferramentas, ao mesmo tempo que eles, ao entrarem e iniciarem as experiências na Wikipédia, acontece algo bastante curioso, que é, é, abre-se um mundo de ah, eu posso fazer isso também, eu também posso fazer parte disso. Eu acho que existe aí uma ideia de que é, as pessoas que editam Wikipédia estão habitando um outro planeta ou, ou, ou de alguma forma alguma outra dimensão assim e, e, e, essa, e trazer isso para aula né, como uma possibilidade acho que, acho que é muito rico é muito tem sido uma experiência muito interessante muito legal mas eu acho que é isso que eu queria compartilhar para não me alongar demais é, acho que eu já passei do tempo talvez não, tá perfeito aqui no tempo. Obrigada, viu, Guilherme, pela apresentação. Maravilhosa que conheceu o projeto também. do e-Design. A gente já sabia que você participava aqui de forma recorrente das oficinas, então fiquei muito feliz quando você tomou o convite de finalmente compartilhar aqui com a gente o projeto. Obrigada, viu, Guilherme? Não, eu que fiquei muito lisonjeado de receber o convite. Fiquei muito feliz. <risos> <risos> convite chiques, né? Uhum. Muito bem, então acho que agora a gente pode aproveitar aqui uns 10 minutinhos né, para fazer uma discussão sobre o que o Guilherme acabou de apresentar para a gente. Então, pessoal, vocês que estão aqui participando com a gente, esse espaço aqui é de vocês. Quem quiser falar, pode abrir o microfone. Porque senão eu já jogo a primeira pergunta aqui. A Lilian já jogou uma, uma pergunta aqui. Ah, legal, deixa eu ver aqui. A Lilian está parabenizando aqui né, o, o Guilherme pelo um trabalho. Ah, a Lilian está aqui, vou deixar ela falar então. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Lilia. prazer. Parabéns pelo teu trabalho, fiquei apaixonada aqui, muito legal. Que bom, obrigado. Eu sou audióloga, então eu estou começando a utilizar a plataforma na área nossa aqui de ensino, né? Ensino, extensão e pesquisa. E, e aí eu sempre fico com uma curiosidade como professor, né? como professor aqui da casa. Então, assim, a primeira pergunta que eu joguei aí para você, né? como é que você faz, eu vi a quantidade de é, verbetes que vocês criaram, o né? um material vasto, você mesmo que corrige esses verbetes para é, ler tudo né? com a intenção de corrigir, e como que essa correção é feita, você aponta, é feito pelos alunos, como que isso funciona? Pois é, obrigado, Nilia pela pergunta, é uma pergunta super pertinente, que eu acho que é também um dos carros um aí desse processo também, porque é um, um volume de trabalho muito grande, mas pelo fato da gente conseguir ir acompanhando isso ao longo do processo, né, e poder ir visualizando esses trabalhos já a priori um pouco, ou seja, eles não chegam 20 trabalhos de um dia para o outro para, para corrigir, é, eu acho que isso ajuda muito, é, porque você já vai entendendo para onde eles estão indo, já vai fazendo algumas correções. O fato da gente poder ter acesso às páginas de, de teste deles é, já antes também, meses antes, a gente já pode entrar aí, nós mesmos editarmos, é o que eu faço. Eu fico lá olhando e achando errinhos, achando coisinhas e fico lá corrigindo, porque eu já sou um editor Wikipédia de muito antes disso, então eu tenho também esse toque de ficar olhando e tentando ajustar alguns pontos. Então, nesse sentido, eu acho que dá trabalho, mas eu deixo que boa parte desse trabalho também fique com a revisão por pares dos outros alunos. Certo. Pensando aqui, Lilian, que a gente está falando de uma ferramenta aberta, como o Wikipedia, que de alguma forma também parte de uma ideia de que qualquer pessoa pode editar e publicar, a gente está falando aqui que existe uma certa autonomia dos alunos também com relação ao que eles decidem fazer ali. Né? E, obviamente, isso vai passar pelo crivo da Wikipédia. Mas isso me também tira um pouco das minhas costas o um peso de minuciosamente corrigir tudo também. Porque eles já estão colocando aquilo para correção por, os, por outros wikipedistas. Vai ter gente olhando, derrubando, é, criando, abrindo páginas de discussão. Então, aquilo já ac acaba acontecendo ali entre entre os wikipedistas, que eles também acabam se transformando. Então, é um pouco um jogo aí de, de, de de que essa ferramenta a gente, obviamente, acompanha muito de perto, que a gente tem conteúdos, né, não fique, é, não tenha problemas, e a gente tem que olhar também para conteúdos, e a gente sabe o que acontece, né, de pegar, sei lá, um, um verbete da enciclopédia e da URI e, de repente, usar ele inteiro para fazer um artigo da Wikipédia. Né? A gente tem que ficar de olho nisso, tem que ficar de olho em relação à plágio e a questões desse sentido também, porque isso a gente sabe que no âmbito acadêmico também existe. Mas a minha sensação é que a Wikipédia nesse, nesse caso assim ela é até um tipo de, de, de, de revisão por pares mais criteriosa e mais sofisticada e mais rigorosa que muitas revistas científicas que eu já vi então é é, eu acho que acho que essa concepção é legal né porque assim eu tenho uma dificuldade enorme. De liberar, porque ele está na página de teste, enquanto eu não vejo que está perfeito, eu não me libero para o domínio principal, né? Isso, o tempo que a gente tem, né? Para ficar corrigindo. Uhum. É uma então, acho que essa concepção é legal. É isso aí mesmo, tem que disponibilizar e o pessoal vai interagindo e vai corrigindo. Exato, exatamente. E aí, se me permite uma última questão, porque tá? eu sei que tem mais gente para falar, você breve, mas com relação à avaliação dos alunos. Você faz algum tipo de avaliação? É, usa a, a própria edição, né? o material que foi acrescentado lá no... Sim. A, na verdade, a avaliação ela tem que obedecer às regras de avaliação da universidade, etc. Então, de alguma forma, a gente traduz isso para as etapas do projeto, por exemplo, quem fez a revisa, passou pela etapa de revisão de pares fez aquela troca e tal, já garante é, é nota naquele sentido. Então, é, o atendimento dessas diferentes etapas também vem junto com uma com uma avaliação já acontecendo, porque como eu comentei no início, o processo e o engajamento no processo desses quatro meses que a gente fica junto fazendo isso vale tanto quanto obviamente o resultado final lá daquele artigo publicado então tem tem momentos tem, tem, tem ocasiões inclusive dizem que que o artigo de alunos não foi publicado não foi aceito para o PET mas é, é, pela qualidade da pesquisa da maneira como foi feita na página de testes eu consideraria a página de testes como nota final nesse sentido Entendeu? Então, não é uma coisa assim ah, se Você não publicar, no final, por algum erro, alguma coisa, você. né, Eu acho que a ideia é mais justamente trabalhar com esse processo. Assim. Legal essa pergunta. É né, ótimo, gente? obrigada. Imagina. Perfeito, mais alguém tem uma pergunta? Estou vendo aqui que o João está com a mão levantada, manda ver. Passa tá em áudio, João. É, tá mudo, João. Perdão, depois de, enfim, dois anos e meio de atividade remota ainda. A gente não acostuma, né? É. Fui pego aí de, de supetão pelo microfone. Tá, Então, primeiro, tava estava dizendo parabéns pelo trabalho, assim, achei incrível. Eu acompanhei também esse seu ano mergulhando nas oficinas, perguntando, não, mas o que é o dashboard? Enfim. Aprendendo, né? Acho que as oficinas, elas tiveram um papel, enfim, de espaço, de reflexão, e eu tenho, enfim, um, talvez uma série de perguntas, mas que eu vou tentar é, sintetizar numa só, que é entender é, como você tomou as várias decisões que te levaram, no fim das contas, a desenhar esse programa de educação, porque você poderia ter tomado outras decisões, de tema, de organização daqueles grupos, tais quais vocês os, os montou, é, da utilização da página de testes, do modo de avaliação do seu papel nesse processo, é, que me parece, enfim, a documentação que se apresenta hoje é quase um artigo, né? ou seja, está na linha de uma, da produção de uma reflexão mais profunda né, sobre essa experiência. Então, eu queria entender um pouco ou seja, você conseguisse recuperar essa tomada de decisão passo a passo, ou seja, o que que você levava em conta, como é que você, enfim, criou, por exemplo, situações de estímulo para os alunos, enfim, o que que você acha nesse processo de avaliação seu, de decisão, de tomada de decisão, de um certo empreendedorismo pedagógico, aí nessa metodologia colaborativa que se apresentou, que te levava a decidir algo e não decidir algo que você teria decidido diferentemente essa pergunta legal João que, que pergunta incrível complexa grande mesmo você falou realmente ela junta uma série de perguntas aí espero poder responder é, à altura da pergunta mas eu acho que o principal aspecto aqui bom primeiro que é, é, trazer as ferramentas wiki para esse processo para para dentro da sala de aula como metodologia eu acho que foi despertado até aqui manifesto algo que eu acompanhei o trabalho muito de vocês no evento Open Code junto ao Gateway Institute é, e ali eu tive acesso a uma série de ferramentas e práticas é, de conteúdo aberto, conteúdo livre, Creative Commons, etc. As oficinas que vocês deram nesse sentido foram muito importantes para mim e ao entrar em aula a, a começar da aula, né, que foi nesse período já durante a pandemia, eh, eu precisava encontrar uma forma de trazer um exercício, que acho que vai ser até um desafio para o presencial agora, de trazer um exercício de pesquisa que fosse 100% digital, que pudesse acontecer 100% online, utilizando essas ferramentas da Wiki. Então, é, é, que são muito propícias por um período que você está completamente remoto né, então nesse sentido agora com relação ao presencial já vamos ter outros desafios a resolver então aí de novo aqui vem um pouco uma acho que uma primeira uma vontade de uma, uma, uma crença nessa nessa filosofia do conteúdo aberto primeiro parte daí é um, um não preconceito com relação à Wikipédia como possível fonte é, né, de pesquisas entendendo e lendo artigos de pesquisas é, norte-americanas, e europeias, etc. que já a gente já sabe que já tem uma relevância enorme, que já são aceitos como referências de artigos de mestrado, doutorado, etc. Né? já tem uma outra é, que eu acho que a lusófona está chegando lá e eu acho que o movimento que você está fazendo é, fazendo muito bem nesse sentido né, de avançar para isso, mas é trabalhar sobre uma desconfiança de alguma forma acadêmica de colegas acharem muito hum, estranho isso, de usar essas ferramentas. E, e, e aí o processo, a maneira como a gente foi desenhando essa essa metodologia foi se dando muito a partir de como que a Wikipédia funciona em termos de, de, de passo a passo, que passos eu tenho que atender, é, que passos o, que conteúdos são importantes que os alunos entendam e compreendam para viabilizar esse artigo, para além da pesquisa. Então, foi uma tentativa e erro, na verdade, João, assim, foi bastante. Num primeiro período, fiz de uma maneira que é, a entrega de um primeiro trabalho ele era um PDF de um trabalho normal, que depois se transformaria num artigo da Wikipedia, eu comecei a entender que não, que já deveria começar esse processo, no período seguinte, que esse processo já tinha que começar antes, já pensar a pesquisa atrelada ao uso dessas ferramentas. Então, na verdade, foram erros e acertos que foram me dando alguns indícios ali de como operar. E, obviamente, as, as, as oficinas daqui me ajudaram muito nesse sentido, porque vários relatos, contando é, principalmente os erros, né, as questões, dificuldades, etc., me ajudaram muito é, a chegar nesse lugar que está longe de ser perfeito, está né? longe de ser o ideal. Eu queria muito que os alunos engajassem mais, de certa maneira, inclusive, como editores da Wikipédia, mas acho que já está tá dando um resultado super interessante. Assim. Mas, metodologicamente, voltando a outra pergunta, assim, é uma tentativa e erro e um uso e uma leitura, obviamente, de outras experiências. Eu acho que é um pouco referenciar de outras experiências bem sucedidas, de relatos e etc, de artigos científicos. Então, e nessa vontade de entender a noção de história pública, né? Essa ideia de que qualquer um pode escrever história e pode, a partir das humanidades digitais, é, tornar essa história pública. É, por, e vista por outras pessoas, eu acho que é um pouco esse o motor que me leva a, a desenvolver esse projeto, a entender que o que a gente está desenvolvendo aqui é, são gestos de história pública. Não sei se eu te respondi, mas espero que sim. Obrigado. Mandando a Natália. Oi, gente, boa tarde. Então, eu sou a bolsista de quem Guilherme falou, estou participando do projeto né, do Wikidesign. É bem recente, então ainda estou pegando jeito, mas eu queria trazer um pouquinho de, enfim, da minha experiência até agora, que primeiro, quando apareceu essa oportunidade de trabalhar com, com o Guilherme, eu não fazia ideia de como ser uma editora do Wikipédia. Então, assim... Tem sido muito bacana é, aproveitar esse projeto para conhecer esse universo que é tão gigante e, ao mesmo tempo, eu também sou aluna dessa disciplina de História do Design, então está sendo bacana acompanhar os dois lados, né? O projeto e as aulas com o Guilherme, eu acho que eu também vou conseguir dar um feedback legal para ele porque eu também estou sendo aluna, então e é, eu acho que é uma coisa muito interessante no projeto que eu, realmente me chamou muita atenção desde o início assim da leitura da proposta foi ver que é um caminho é uma ponte para também não, não apenas né se tornar uma editora do é, Wikimedia mas também uma uma ponte assim a gente está no terceiro período então está no início ali da vida acadêmica é uma ponte para para pesquisa científica mesmo assim acho que é uma coisa que está tão ali no alto, tão distante para quem está iniciando a, a universidade, né? o curso de graduação. e, Enfim, eu percebi que os alunos meus colegas tiveram tanta dificuldade no, no período anterior. A gente teve outra, outra disciplina de História de Design e rolou uma grande é, preocupação nessa hora de referenciar, enfim, de fazer a pesquisa mesmo acadêmica, né? que era, um, era uma obrigação mas que pouca gente sabia como fazer. Então, eu espero muito que durante esse essa jornada a gente consiga realmente é, acender essa, essa vontade nesses meus colegas, enfim, lá da Ege e também para o público, né? Porque o projeto vai ser aberto para o público em geral, de, de produzir para o Wikipédia e também ter uma produção acadêmica. Eu venho de outra universidade e eu acho que eu não tive é, tão... Assim, eu não, eu não, eu não, não, não tive hum, dentro das aulas, assim, fora de sem contar com o laboratório, e outros projetos de extensão, é, é, essa vontade, assim, essa, essa vontade, é, enfim, um professor que foi lá alimentar essa vontade em mim, sabe? Então, enfim, é, só queria contribuir com, com essa minha fala como aluna também. Que bom, Natália, trazer essa perspectiva e você que vai se envolver no projeto tão profundamente e, e também como aluna, isso vai ser muito rico. Essa troca você já está sendo muito rico. Então, eu te agradeço pelas palavras aí. Espero que a gente enfrente esse desafio juntos legal, de maneira legal. Assim, muito contente. Maravilha, muito obrigada, Natália, também por dar os seus pitacos aqui, né, compartilhar a sua experiência, acho legal a gente trazer vocês de volta aqui depois numa outra oficina para entender como que o projeto de extensão caminhou também, né, como que está a questão do portal do, do design também, enfim, a gente Ótima fica... sugestão. É, porque é legal a gente ver o andamento, né, de como que a coisa vai se desenvolvendo e até que ponto a gente consegue auxiliar vocês também nessa jornada. Agora eu vou passar aqui para o Felipe, que levantou a mão. Salve, galera. Boa tarde. Boa tarde, um... É um, Não é uma pergunta, é um pedido, tá? E de viajão, assim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, eu achei fantástico. E eu comecei a viajar, o Guilherme falou ali, né, algumas coisas. Por exemplo, na hora que começa a clicar nos links, né? Aí depois, no final, mas pro final ele falou, ah, parece que a galera tá num outro mundo, né? Vai para um, um mundo que não é a realidade, né? Então, é, é, eu sempre me, me, me pego pensando nisso também, né? É, então, eu fico, tem um desenho que eu sempre coloco aqui, e aí pode ser um pouco de preconceito meu associar o desenho com design, mas talvez a galera se pile nessa nessa coisa, eu vou colar aqui, tá? Então, é um pedido, quem sabe lançar isso para os estudantes, e eles remodelarem esse desenho aí, né? Quem tiver pilha, pilhado nisso, porque parece um é um mapa da Wikipédia a gente vai encontrar diversas, é, expressões ali de formas de atuação dentro da Wikipédia e desse mundo que parece é, tão distante, né? Mas está muito bem representado, na minha opinião, a, a, algumas das coisas que a gente enxerga ali. Só que está em inglês, tudo, né? Poderia fazer isso em português. Então fica aí o pedido para quem sepilhar pilhar fazer essa jogada. Aí. Pô, muito legal, Felipe. Que incrível esse mapa. Ah, que legal você está compartilhando. Super interessante. E você deu uma ideia boa da de gente desenhar esse mapa, até na, em termos de metodologia, né, de piscinas e tudo isso, pô, super, faz todo sentido. Porque ele ideia do texto, né? o texto ele é demorado, mas Sim. a imagem ela já te, ela te já, coloca muito. É, exatamente. Né? Ó, imediatamente já vai mostrando um, um caminho das pedras aí, que talvez texto uhum. não. É. Falou. Muito bom, obrigado pelo comentário. Mapa do Senhor dos Anéis, aliás, mapa do Senhor das Wikis. Legal. Exatamente, muito bom Obrigada Felipe aqui pela dica viu? Também vou reforçar esse pedido Fiquei é curiosa é Legal pessoal Alguém tem mais algum comentário Alguma pergunta aqui sobre o projeto do Se Senão a gente passa então para o próximo tópico Que é o Iccom Beleza, então. Então, vamos falar de Wikicom. Então, agradecer de novo aqui o Guilherme, né, por ter feito a participação. Agradecer a Natália também, que apareceu aqui para dar um oi para a gente. E aí, a gente vai falar, então, de Wikicom. E lembrando é. que o Guilherme vai participar da Wikicom, então, se ele já arrasou aqui na oficina, imagina na Wikicom, tá? Então, o meu é um objetivo prazer. aqui para falar de Wikicom é justamente convencer vocês que vai ser um evento muito legal e do interesse dos educadores, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela com vocês. E... É isso. Então, só um segundinho aqui. Então, beleza, pessoal. Vamos falar de Wikicom Brasil 2022, nessa segunda-feira aqui. E a ideia é tratar como que os educadores podem participar desse grande evento que a gente está tramando aqui já há bastante tempo. Então, para quem não sabe, o Wikicom Brasil é a primeira conferência para a comunidade brasileira, né? Então, a gente tem a expectativa de que seja um evento presencial para... 80 até 100 pessoas no máximo, tá bom? Então marquem aí na agenda de vocês, vai acontecer nos dias 23 e 24 de julho no espaço do Goethe Institute aqui em São Paulo, tá bom, pessoal? Então, esse daqui é um pouquinho do espaço, né, que a gente vai ocupar cheio de, enfim, coisas wiki, né, enfim, é um espaço muito legal que fica no bairro de Pinheiros aqui de São Paulo, e a gente vai ter vários espacinhos, né, várias salinhas para as nossas discussões e capacitações, enfim, já vou falar um pouco da programação, além de um auditório também, que não está aqui representado na imagem, mas vocês podem imaginar um auditório, tá? Então, para vocês começarem a visualizar o espaço dessa conferência, um evento presencial, depois de tanto tempo da gente fazendo eventos remotos, né? Então, é bacana a gente começar a pensar um pouquinho como uhum. vai ser uma experiência Wiki presencial com pessoas em 3D, carne e osso, né? Mas a primeira pergunta é: por que uma conferência para a comunidade brasileira, né? O que, que isso quer dizer? Então, a gente imagina essa conferência já há bastante tempo, né? Já há alguns anos, na verdade, para ser mais precisa, né? E aí veio a pandemia, não deu para organizar um é evento presencial, mas agora a situação está um pouco melhor, então a gente consegue fazer isso sim, tá bom? E as conferências são muito comuns no nosso universo Wikimedista, então existem conferências locais, é, conferências globais também, né, então ano passado o Wikimovimento Brasil organizou o WikidataCon, por exemplo, que é a conferência para o Wikidata, então esse ano a gente conseguiu finalmente organizar uma conferência para a comunidade brasileira. E a ideia é que esse seja um espaço de integração entre os membros da comunidade, né? Então, a gente sentiu na pele as diferenças que fazem, né? Os ambientes de integração remotos, os ambientes híbridos, os ambientes presenciais, né? Enfim, cada um desses ambientes tem o seu valor. E agora a gente vai explorar um pouquinho essa integração presencial mesmo, tá? E além disso, a gente quer também que esse seja um evento que seja uma plataforma estratégica né, para o desenvolvimento de novas lideranças espalhadas pelo nosso país. Então, como vocês sabem, a gente vive num país continental, é, cheio de enfim, contextos variados, muito diverso, e a gente acha que isso devia estar plenamente representado dentro das plataformas Wikimedia mas isso só é possível se a gente desenvolver algumas lideranças espalhadas pelo país, né? Longe da gente querer que as coisas fiquem concentradas numa região específica do país, né? Enfim. Então, isso nem faz sentido para o objetivo da nossa comunidade, né? Que é representar os mais diversos conhecimentos dentro das plataformas Wikimedia. E aí, quem que pode participar, né? Porque eu estou falando aqui comunidade, comunidade, mas o que, que é essa comunidade, né? A gente está dizendo que esse é um evento que é de e para a comunidade brasileira, né? então todos os processos aqui da organização têm envolvimento dessa comunidade, enfim. E aí quem que vai participar do evento, quem que vocês vão encontrar nesse espaço? Então são os projetos, os editores dos projetos wikimedia, né? Então são pessoas que estão nessa comunidade desde os primórdios, pessoas que juntaram-se a essa comunidade mais recentemente. Então tem espaço para todos os graus de experiência, né? Isso é muito importante para a gente. A gente vai ter também os membros associados do Wikimovimento Brasil. Para quem não sabe, o Wikimovimento Brasil é uma associação, então a gente já tem, acho que, 30 membros até agora, né? Enfim, então, são pessoas bastante ativas, inclusive, na organização desse evento. E a gente vai ter também os nossos educadores e pesquisadores interessados nas plataformas Wikimedia. Então, independente do seu nível né, de envolvimento com as plataformas, você tem um interesse é, educativo com elas, você é bem-vindo a participar, né? A gente vai ter também profissionais GLAMWIC, então as pessoas que atuam em instituições culturais, arquivos, bibliotecas, museus, enfim, e que estão carregando, né, disponibilizando acervos dentro das plataformas Wikimedia, a gente vai ter também representantes de organizações do conhecimento livre, e muito mais, né, então qualquer pessoa que tenha algum interesse dentro dos temas que a gente vai ter aqui, que tenha algum tipo de envolvimento com as plataformas Wikimedia, já pode se considerar parte dessa comunidade, e a gente tem essa expectativa de que seja um evento acolhedor, né, que todos possam participar, enfim, de uma forma empoderadora, né. E aí o tema principal dessa conferência é a Wikimedia contra a desinformação. A gente escolheu esse tema dentro da nossa comunidade, né, por acreditar que, enfim, não é só por conta de um ano eleitoral que a gente precisa entender a atuação das plataformas Wikimedia contra a desinformação, né, então a gente quer destacar tudo isso e a gente tem algumas frentes principais dentro dessa temática, né? Então falar sobre negacionismo científico, revisionismo histórico, desinformação política, o racismo estrutural, enfim, tudo isso aqui cabe dentro desse guarda-chuva que é a wikimedia contra a desinformação. Mas a gente também vai ter espaço para outros temas, né, dentro da conferência. A gente vai falar bastante sobre diversidade, educação e ciência, ferramentas, GLANs. Enfim, tudo que faz parte aqui do nosso universo, tá? E aí, falando especificamente, então, sobre a programação do evento, né? Então, o que, que a gente vai fazer em conjunto dentro desses espaços? Então, eu separei aqui algumas frentes da nossa programação, tá? Então, a gente vai ter capacitações, discussões estratégicas, apresentações e momentos de integração, né? Então, eu deixei dividido assim para fazer um pouco mais de sentido aqui para vocês. Então, as capacitações são oficinas, né, então elas têm uma pegada bem mão da massa mesmo, elas são focadas para o desenvolvimento de competências dos participantes. As discussões estratégicas são conversas direcionadas para o fortalecimento da nossa comunidade, tá? Então, essas duas linhas aqui dentro da nossa programação, é... Vão ser sessões para grupos pequenos, tá bom? Para que a gente realmente consiga ter uma experiência positiva, né? Não ficar, enfim, é, enfim ter, um, ter um espaço em que vocês possam conversar, que vocês possam interagir, que vocês possam aprender, né? Compartilhar as experiências, tá? Um pouquinho mais intimista e mais confortável, tá bom? Dentro dessas dinâmicas aqui de capacitações e discussões estratégicas. A gente vai ter também palestrantes convidados, é, principalmente naquelas guinhas, né, da de desinformação que eu mostrei para vocês, a gente vai ter apresentações da comunidade, então, recentemente, a gente fechou toda a nossa submissão para programação, a gente recebeu propostas muito legais, então, isso tudo vai aparecer ali dentro, a gente vai ter encontros temáticos também, então, os encontros temáticos, né, são uh, encontros mais informais, né, que não dependem de uma apresentação, mas, enfim, são grupinhos que vão discutir algum determinado tema né, de interesse e também os painéis de discussão. Então, aí já tem uma troca um pouco mais, enfim, formal, digamos assim. Né? E aí a gente vai ter também uns espaços de integração. Então, vocês podem esperar aqui apresentações culturais e alguns momentos de confraternização para a comunidade. Né? Então, tipo de coisa que a gente só consegue fazer mesmo num evento presencial, então vamos aproveitar essa oportunidade. E aí, falando aqui das capacitações. Então, vocês vejam aqui que a gente tem pelo menos 14 temas de capacitações listados, né? Tudo isso já vai entrar na nossa programação também. E vocês vão notar que essas capacitações entram em diferentes temas, né? Mas que a ideia por trás delas é que os participantes consigam desenvolver habilidades para depois atuar localmente também. Tanto que a gente está trazendo, né, pessoas de diferentes partes do país para passarem por esse processo. A gente abriu uma chamada de bolsas, né, faz pouco tempo, enfim, e a seleção foi muito fortemente com base num critério de diversidade, né, então, diversidade de gênero, diversidade racial, diversidade regional também, né, foi bastante importante aqui nessa nossa seleção, tá, e enfim, então aqui passando pelos temas para vocês já irem imaginando como vocês vão querer montar a programação de vocês, tá a gente vai ter sobre checagem de fatos, né, no contexto da Wikimedia, como entender as políticas e regulações do conhecimento livre da internet no Brasil, como se tornar o um embaixador regional, como promover equidade de conhecimento no Brasil, como conhecer e participar dos espaços de tomada de decisão na Wikimedia em português. Então, aqui é mais naquele sentido de quais são as hierarquias administrativas, né, dentro das plataformas Wikimedia, que isso gera muitas dúvidas, né. Uma vez que você descobre como isso tudo funciona, aí você começa a ter uma outra percepção também de como você pode participar, né? E tem a ver também com a questão da equidade que a gente comentou ali em cima. A gente vai ter também aqui uma capacitação de ferramentas de contribuição em massa no Equidata e Commons, né? Então, como você consegue carregar é, blocos né, gigantescos de metadados, de imagens, como você faz consultas Sparkle, é, como você mexe no Tool Ford, né, então aqui mais para o pessoal que gosta de desenvolver com as plataformas Wikimedia, ou que está interessado em aprender como fazer isso. É, aqui também é muito importante, né, como redigir uma solicitação de fundos à Fundação Wikimedia, então muita gente não sabe que existem linhas de financiamento que são bem acessíveis, né, então é né? que todo mundo seja bem capacitado a redigir uma boa solicitação de fundos para ajudar aí a deslanchar os projetos individuais e coletivos que vocês tenham, né. Aqui também como organizar uma editatona, como fazer carregamento de acervos, licenças livres para GLANS. E aqui, por último, então, a listagem das partes específicas de educação. Mas vocês podem participar das outras também, se vocês tiverem interesse, tá? Então, aqui, como elaborar o seu programa de educação na wiki e como treinar professoras e professores, tá? Então, como elaborar o seu programa de educação na wiki, Então, aqui a ideia é que a gente ofereça um espaço bem mão na massa mesmo, para pensar em casos específicos, né, dos participantes que vão estar ali, de como estruturar um programa de educação, porque a gente sabe que nem sempre é algo tão intuitivo e que depende muito de contexto, né, então é como elaborar o seu programa de educação mesmo e não de uma forma, enfim, um pouco mais genérica. Né? E aqui, como treinar professoras e professores, né, então, existe um fator aqui, enfim, de capilarização também desse conhecimento, então como que a gente faz para que professores consigam compartilhar esses conhecimentos de estruturação de programas de educação, enfim, tá bom, dentro dessas plataformas Wikimedia. Então, eu já falei bastante aqui das capacitações e a gente vai ter também discussões estratégicas, então essas discussões são interessantes porque talvez nem todos aqui conheçam, mas o movimento Wikimedia passa por um processo estratégico global, né, que até 2030 visa que as plataformas Wikimedia se tornem a infraestrutura é, principal do conhecimento livre na internet, né, então com base no conhecimento no, na equidade de conhecimento, né, conhecimento como um serviço, enfim coisas que parecem um pouco complexas e realmente são um pouco complexas, né? E por isso que existe esse movimento global, enfim, várias frentes de atuação, e a gente quer trazer isso com mais força e evidência aqui para o Brasil também, né? Porque a expectativa é que isso seja implementado é, do, por todo o movimento, né? Então, a gente não quer que as pessoas saibam todo esse vocabulário, né? Da estratégia 2030, enfim, mas que a gente pense estrategicamente o nosso próprio contexto aqui, para que, estrategicamente, a gente consiga, então, difundir as plataformas Wikimedia de uma forma melhor aqui no nosso contexto. Então, aqui são alguns dos temas, né? Então, vocês podem ver aqui as relações da Fundação Wikimedia dentro da implementação da estratégia, é, a estratégia do nosso próprio contexto, definição de papéis e responsabilidades, né? Então, tem toda uma discussão sobre governança também, e eu acho muito legal que vocês todos participem disso também, tá? Então, não é só para quem já está envolvido com a estratégia, então, deixei isso bem sinalizado aqui para vocês. Toda a questão aqui de regionalização, né, desenvolvimento de lideranças no Brasil. É, professores podem ser líderes regionais também, tá? Então, não precisa, enfim, enfim, não sei nem qual é a noção que as pessoas têm, né, exatamente sobre o que é ser um líder Wikimedia, né, dentro do Brasil, mas professores são muito bem-vindos também a atuar nisso, tá? Aqui uma parte também sobre estratégias para interfaces tecnológicas, equidade de conhecimento no Brasil, e inclusão de novas pessoas no movimento Wikimedia, tá? Então, se vocês tiverem interesse aí nessas discussões, já fiquem atentos a esses temas. é aqui falando um pouquinho sobre as apresentações, né, que vocês podem esperar ao longo da nossa programação, então a gente vai ter painéis encontros temáticos sobre diversidade na Wiki, então conhecer algumas das iniciativas de diversidade que já estão rolando por aí, como que a gente caminha estrategicamente para um ambiente mais bacana dentro da Wiki também, né, Aqui painéis e apresentações sobre o programa de educação, é, sobre as parcerias do WIC, é, sobre Wikimedia contra a desinformação, mais especificamente. Né? Então, de novo, a gente vai ter alguns convidados especiais para falar sobre esse tema também, além de membros da comunidade que atuam fortemente nisso. A gente vai falar especificamente sobre algumas ferramentas. A gente vai ter encontros, né, de, sobre os estatutos dos editores durante a Wikicom, né, então, quando eu falei sobre encontros temáticos, era mais ou menos dessa linha, né, então, encontros bem informais, o pessoal senta e conversa sobre algum tema, e aí, se vocês quiserem também criar algum, algum encontro temático, vocês podem, tá, gente, então, tem essa flexibilidade dentro do programa. E muito mais. Então, isso daqui é só para dar uma visão geral do que, que vai ser a programação desse nosso evento. E aí, na parte de integração, né, a gente vai ter sessões culturais, uma delas aqui é da nossa querida Rosana Lanzelotti, do Música Brasilis, ela vai fazer uma apresentação de cravo, então, aquele instrumento, né, ela vai tocar cravo para a gente e vai falar sobre o Wikidata também. Então, para quem não conhece o trabalho da Rosana Lanzelotti, vale muito a pena conhecer, a gente tem uma parceria com o Música Brasilis, né, no qual a gente disponibiliza as partituras, né, e vale muito a pena entender quais são as suas conexões, né, com data, modelagem, enfim, ela vai fazer uma sessão cultural para a gente, linkando essas duas frentes, né. A gente vai ter uma outra atração cultural muito, muito especial, com música, enfim, não vou anunciar aqui agora, vou deixar isso para os próximos dias, para fazer o um lançamento oficial. A gente vai ter os meetups temáticos, né, e várias celebrações, então, por exemplo... A gente vai ter a premiação do Wiki Loves Espírito Santo, né? Que a gente está tendo o Wiki Concurso agora. Então, a gente vai fazer a premiação durante a conferência. A gente vai ter um coquetel no sábado e a gente vai ter um jantar externo no domingo. Todas as refeições estão inclusas aqui também, tá bom? Então, vai ter o cafezinho da recepção, o almoço, o lanche. E aí, por último, a gente faz a festa aí também em coquetel e jantar externo, tá? Então, esses são alguns dos espaços de integração para vocês imaginarem como que vai ser também essa dinâmica. Aqui nesse link a gente tem a programação parcial. Vou deixar esse link com vocês, para vocês já darem uma olhadinha. aqui eu posso aproveitar aqui e já posso eu mesma mostrar um pouco disso, né? Então, só um instantinho aqui que eu já vou mostrar para vocês como é que está a nossa programação parcial. Pronto. Então, aqui, nessa né, é a página do nosso evento, inclusive, né, então vocês conseguem achar mais informações aqui. Então, aqui, né, como que vai ser? Então, durante o sábado, a gente tem aqui uma sessão de abertura, né, a gente tem vários espaços, né, vocês podem ver aqui, que a gente vai ter um auditório, é, nesse auditório a gente vai ter as apresentações principais, né, de palestrantes convidados, apresentações da comunidade, enfim, a gente vai ter uma área de encontros, então aqueles encontros temáticos também vão ter um cantinho especial, e aqui várias salinhas específicas para a gente ter aqui as nossas capacitações e as nossas discussões estratégicas. A gente vai deixar um espaço livre também para o pessoal que quiser ficar fazendo edições livres, né? Que não quiser, enfim, estar tá participando de alguma parte aqui, também vai estar tá valendo tudo, tá? E aqui a gente tem a nossa... É, os outros espaços também, né? A gente tem a sessão cultural, tem o jantar, enfim. Está tudo descrito aqui. E muito em breve, ainda essa semana, se eu não me engano, a gente vai lançar mais detalhes, né, sobre como que essa programação vai acontecer. Mas que vocês já conseguem ter uma ideia, então, do que esperar dessa dinâmica de evento presencial, tá bom? E aí, voltando aqui, eu já vou terminar, tá bom, pessoal? Então, por último, né, por que participar desse evento, né, a gente realmente acredita que o Wikimedia combina com educação, isso é algo que a gente discute sempre aqui nas nossas oficinas do Wikimedia Educação, tá bom? E aqui a ideia, então, é que durante esse evento os educadores possam usar esse espaço para conversar entre si, né, para, enfim, formar parcerias, para tirar dúvidas, para, enfim, criar suas próprias conexões nesse espaço, né, é... Vocês também vão poder conhecer presencialmente os editores desses projetos, eles podem te ajudar a navegar melhor por esse universo que a gente sabe que é bem complexo. É, vocês podem ter também experiências mão na massa durante essas oficinas, principalmente durante as capacitações, né? Enfim, vocês podem aprender muita coisa dentro dessa programação que a gente preparou, né? E a gente preparou toda essa programação em consulta à comunidade, né? Então, são tópicos que são realmente relevantes. E aí, eu gostaria muito que vocês realmente se sentissem parte dessa comunidade, né? Enfim, e é isso também, a gente tem expectativa de que vocês possam efetivamente confraternizar e se divertir né, dentro desse evento que a gente está preparando com bastante carinho aqui para vocês. E acho que era só isso aqui do meu lado, né, lembrando também que a gente tem as inscrições abertas para o evento até o dia 1 de julho, tá? então dentro do nosso site vocês conseguem encontrar mais informações sobre isso? Eu vou aproveitar e já vou compartilhar aqui o link da inscrição para vocês, tá? Que vocês já podem selecionar durante a inscrição quais são as sessões que vocês têm mais interesse em participar, né? Então, como eu falei para vocês, são sessões para poucas pessoas, né? Então, a gente está imaginando capacitações para até 10 pessoas, discussões estratégicas, talvez um pouco menos, né? E, enfim, como vocês viram, que são vários temas, então é muita coisa acontecendo simultaneamente e a gente espera sair desse evento né, como uma comunidade ainda mais fortalecida, com muita coisa acontecendo aí para frente. Né? Então é isso, pessoal. Agora eu queria saber de vocês, né, se vocês têm dúvidas sobre a Wikicom, comentários, se vocês estão animados, o que vocês estão pensando sobre isso. E obrigada por me ouvirem aí durante todo esse tempo. Estou vendo que a Thaís está com a mão levantada. Oi, foi sem querer. Oi, todo mundo. Muito legal. Gostaria muito de poder estar aí. Acho que vai ser um, um encontro excelente. E muito bom ver o pessoal envolvido na educação. Ah, obrigada, Thais. Uma pena que você não vai poder participar aqui com a gente, mas estará em nossos corações. Uhum. Diga, Guilherme. Guilherme, agora você que está mudo. Agora eu que... Foi minha vez, João. <risos> É, não, queria dar os parabéns pela organização e pela, pelo rol de temáticas que vocês estão propondo, que são super pertinentes e urgentes. Assim, Está realmente incrível a programação. A gente vai ter que se dividir em muitos para poder suprir todos os nossos interesses aí dentro, porque realmente tem coisas muito, muito legais acontecendo. Vai ser, para mim, muito importante é, é, trocar com outros educadores e continuar -se e, e aprofundar essas nossas discussões aqui das oficinas Lá num evento presencial, a ideia de se encontrar presencialmente, obviamente, é super atraente. Então, de novo, parabéns aí para vocês. Fico muito, muito feliz com as propostas. Obrigado. Então, obrigada, Guilherme. Fico feliz aí com suas palavras, né? E claro que a programação vai ser boa, já que você tá nela, né? Então... Então, acho que já está comprovado aqui, né, pela apresentação da oficina, que realmente a programação que a gente cuidou aqui para a nossa conferência vai ser nesse nível, né? É. Não, eu só, queria dar, eu só queria dar os parabéns, assim, porque é, porque uh, vocês tem realizado alguns eventos assim de uma dimensão que realmente acho que a questão da governança, assim todo esse trabalho de, de trazer essa questão para o com é fundamental assim porque é bastante complexo acho que para quem está começando é um ambiente bastante hostil assim em termos de gestão. Ele é bastante assustador quando você começa a, a, a conhecer um pouco, né? E eu acho que... Eu queria dar os parabéns, porque vocês estão realizando uns eventos aí de uma dimensão de, de projeção internacional, assim. E, e eu vou ver se consigo participar, não tenho certeza se eu vou conseguir, mas é, vou divulgar. Parabéns aí. Obrigada, Lira. É, se você não puder participar, a gente vai sentir muito sua falta também. Diga, João. Queria... Bom, parabenizar tudo aí, projeto do Guilherme e da Natália, excelente. E sobre a conferência, dizer que eu pegarei meu ônibus e estarei lá. Maravilha, João. Estou feliz que a gente vai se conhecer, então, finalmente. <risos> muito bacana, pessoal. É, a Lilian está falando aqui, né? Que estava prevendo voltar no domingo, início da noite para Bauru, mas confraternização não pode perder. Realmente, a gente está planejando coisas incríveis para confraternização, hein? Vai, Felipe. Tá, eu só quero dizer uma coisa aqui então. Acho que o Felipe está tá dizendo que vai ser a próxima atração cultural também na Wikicom, hein? <risos> a gente falou que é day para a comunidade, é isso também, né? Então, o Felipe tinha sugerido de deixar uns batuques aí para o pessoal fazer, né, durante a conferência. Enfim, a confirmar, vamos ver. <risos> Pô, legal, pessoal, ver que vocês estão animados aí com o evento, né? A gente fica realmente honrado porque é um evento que a gente faz com e para vocês, né? Então, enfim, a gente realmente está aberto aí aos feedbacks, né? A gente quer ouvir o que vocês querem da conferência, quais são as expectativas, né? Enfim, gostei também que o Lira comentou sobre o nosso papel aí nessa discussão sobre governança, né? Enfim, eu acho que não precisa ser uma discussão chata, né? A gente pode trazer o nosso jeitinho brasileiro para falar sobre essas questões que são muito importantes no movimento, né? Porque a gente faz parte do movimento. Então vamos juntar aí e fazer essas discussões estratégicas serem legais também. É, o João está falando aqui que o grupo de educação é sensacional e vai liderar a festa. Disso eu não tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma. <risos> Ai, que bom que vocês estão animados, pessoal. Fico muito feliz. Então é isso, pessoal. Lembrando, então, inscrições abertas até o dia 1 de julho. Vou mandar de novo aqui o link para garantir que vocês estão se inscrevendo, tá bom? Podem compartilhar com as pessoas da sua rede, tá? E aí a gente vai montar a programação meio que personalizada, né? De acordo com o interesse de vocês, para que a coisa tenha um sentido, né? Então a ideia é essa, que a participação de vocês tenha um significado pessoal, enfim, que gera um significado coletivo também. Então está sendo planejado para isso. Vai, Guilherme. Não, Érica, só ia te perguntar se, tem, se existe algum critério. Qual, como vocês estão funcionando em termos de critério das, das inscrições e tal? É, de decisão? Porque imagino que a procura vai ser bastante grande, né? De, de participantes. É, pois é, por isso que a gente colocou esse essa data limite, né, para inscrição no dia primeiro, para que a gente consiga coordenar as pessoas dentro da programação respeitando o limite do espaço, né? Então, eu já posso dizer para vocês que a gente ainda tem vaga, tá? Então, inscrevam-se e garantam o seu espaço, né? Porque eu sei que muita gente vai se inscrever no último dia. Não é por Tudo ordem bem. de chegada, tá bom? Mas, por favor, é, enfim, inscrevam-se aí e garantam-se. Ah, é, acho que o João está com a mão levantada também. Errou. Opa, foi brincando, então. Maravilha, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a Wikicom? Alguma coisa que queira compartilhar sobre isso? É, eu fiquei com uma dúvida aqui. Agora, é, você mostrou de novo as, as listas ali de, de atividades. Quando eu me inscrevi, eu direcionei todos os meus interesses para a educação, né? Só que tem, depois eu fiquei pensando, né? Pô, já estou trabalhando com isso, eu gostaria de ver outras coisas também, né? Então a gente cai nesse labirinto do que. Porque não vai dar para fazer tudo. E aí, mais é pedir um conselho mesmo. Onde me escrever, sendo que eu quero participar de várias coisas. Então, fica essa dúvida aí. Né? Então, acho que vale a pena você revisitar né, o nosso formulário e aí você me manda mensagem, mensagem né, sobre as coisas que mais te interessam e a gente bate um papo sobre isso. Pode ser? Pode crer, pode crer. Valeu. Perfeito, pessoal. Então acho que é isso, então, por hoje, né, da nossa oficina. Então, fiquei muito feliz que vocês participaram aqui com a gente, né, em plena segunda-feira, para começar a semana bem falando de Wiki, né. <risos> então, é isso, pessoal. A gente segue aí em contato, tá bom? A gente vai disponibilizar o, o vídeo, né, logo menos. E participem aí da WikiCon, né, o WikiDesign vai estar lá presente, vocês vão estar lá presentes, o Felipe vai levar a falta dele. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. E a gente faz o nosso próximo encontro das oficinas de educação, acho que só em agosto ou setembro, tá? Então a gente vai dar uma pausinha, porque a equipe vai estar atolada aí com as coisas de Wikicom. Mas aí a gente volta então na oficina para fofocar tudo que aconteceu durante a Wikicom dentro da nossa rede de educadores, tá bom?